Olá Elite Clássicos, eu sou o Esu, do canal Esse Durazo, e estou de volta aqui com o Mega Man Legends 2. É pessoal, o primeiro episódio foi um grande sucesso, eu agradeço a todos vocês, eu espero que vocês gostem dessa série que eu estou preparando aqui para vocês. Beleza, é o seguinte, então o primeiro vídeo foi o um vídeo introdutório, né, vemos o que o Mega Man faz da vida, ele é um digger, né, um escavador, ele procura por relíquias antigas, máquinas... E tecnologia, energia, dinheiro para sobreviver nesse mundo. E a nave deles caiu na ilha Catlux, que está sendo ameaçada por piratas, né? E vamos procurar agora pelo professor Barrel, que é o avô da Ro. E vamos lá. Essa galerinha está aqui na minha frente, eu vou me aproximar cuidadosamente, segurando o círculo do PlayStation, para que eu possa ouvir o que eles estão cochichando. Porque senão eu não consigo prosseguir, né? Andando normalmente. É, tipo, correndo. Aquela garota parece muito suspeita, tô te dizendo. Eles estão cochichando. Ela tem que ser um pirata. Ela disse que estava procurando pelo tesouro. Cochicha, cochicha. Ninguém acredita na gente. Nós vamos ter que pegar ela sozinhos. Ei, alguém está nos espiando. É aquele cara azul de novo? <risos> Bora lá pessoal, vamos sair daqui. Eles são três amigos aí que eles desconfiam que existe uma menina que é uma pirata e eles estão certos. Ok, got it. Once the decision's made, there's no turning back. Nothing less than 100%. And remember, it's more than just guns and ships. It's whoever has the most information that wins, right? But right! We understand. understand. You need to keep your costs and risks. As low as possible and stay on schedule. That's right. You've got it. Huh? Ok, não é nada suspeito, não é? <risos> pois é, uh... sobre esse jogo, né? Cuidado para não ser atropelado pelos carros, isso pode acontecer. <risos> ah, e meus amigos, eu esqueci de mencionar isso no vídeo anterior, o que era uma informação muito valiosa, e eu simplesmente esqueci. É, não se esqueçam de ativar as legendas em português BR, né? Português Brasileiro. Por quê? Porque eu estou digitando, né? Eu estou colocando é, esses diálogos em português pra vocês. Esses diálogos que tem voz. E que eu não posso falar por cima, porque tem voz, né? Senão fica tudo bagunçado. Então, para vocês ficarem é, a par da história, né? Do que os personagens estão falando. Eu deixei, eu estou, né, eu mesmo, produzindo essas legendas, então não se esqueça de ativar. Ok, eu tô procurando por latas de lixo, porque certamente tem alguns itens dentro. Encontrei alguma coisa ali, mas eu acho que já não tem mais nada desse lado. Vou avançar. É, você pode, inclusive, entrar né, nesses prédios, né, por exemplo, em alguns desses prédios, na verdade. Não são todos. Por exemplo, essa biblioteca tem algumas, algumas coisinhas que você pode fazer para interagir lá, mas é basicamente informação e eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou procurar então por itens. Não estou encontrando nada nessas latinhas. Encontrei alguma coisa, não foi naquela... Eu nem lembro o que foi que eu peguei. Eu tava falando sobre... As legendas que eu acabei esquecendo do que eu peguei Ok, então Vamos para o norte É o único portão que eu posso passar, acredito eu Aqui não tem nada Ok Se você descer aqui, ó você pode Isso vai te levar lá para aquelas ruínas Onde eu salvei aquele cara Anteriormente, na parte alta o Primeiro tem os esgotos esse é só um corte de caminho caso você queira vir por aqui, entende? Só que como eu não tenho pulo alto, se eu descer aqui, eu vou parar lá embaixo. Eu já passei por aqui. Não sei se vocês percebem. Aquele buraquinho lá no fundo onde eu peguei dinheiro tudo mais. Mas só mostrando pra vocês aqui. Ok. Vamos voltar. Era pra ter uma transição, né? De tela aqui, por exemplo. Do Mega... Ah. A tela escurecendo aos poucos, isso não acontece no emulador, é estranho. Mas não tem problema. O importante é que as principais coisas apareçam, que é o visual do jogo mesmo. Beleza? Ok. Aquela aqui. Eu não vou nem comentar nada com ela. Ela parece mais zangada. Tá. É... Vamos falar com um desses policiais aqui. Professor Barrow? Sim, ele está aqui. Ele está tendo uma reunião com o prefeito. Por favor, espere um minuto. Ele está EM uma reunião, né? Não tendo uma reunião. É, o meu inglês, ele é um pouco... ...das cavernas, então eu peço que me perdoe. Muito obrigado por esperar. Entre. Ei, Mega Man! Come to check up on me, eh? Here, let me introduce you to the mayor of this island, Amelia. I'm Amelia. Nice to meet you. I'm an old friend of Professor Barrels. I worked as his assistant for a while, while I was in school. <laughs> It's a small world, isn't it? To tell you the truth, we've gotten reports that there are some pirates headed this way. I was asking the professor if he might have any idea what they're after. I'll bet anything they're after the legendary treasure supposedly buried on this island. There are a lot of stories about the treasure, but no one knows exactly what it is. I thought maybe you might know something about it, professor. I've been in the digging business a long time. Mas eu não tenho able to find out anything about this island's treasure except legends and myths look mega man i'll be here for a while talking with amelia so why don't you go back and keep an eye on roll tell her not to se about me ok? muito bem então parece que ele encontrou uma assistente dele do passado que se tornou prefeito dessa cidade olha só que legal Vamos sair aqui então. <risos> o cachorro saiu correndo atrás da menina. Na verdade, aqueles três garotos que colocaram o cachorro para correr atrás dela. Ah, eles estão aqui tentando convencer a polícia de que ela é uma pirata. Mas ninguém acredita neles. Mas eles estão certos. Ela é uma pirata. E ela vai ser uma das primeiras inimigas que a gente vai enfrentar aqui, né? Bom, mas para início de conversa, vamos interagir com o cachorrinho aqui. e interagir com a menina What are you staring at? I'm not a circus or something. Go on, get out of here. Agora sim falar com o cachorro. Hey, cut it out. Don't you know you can't treat girls that way? Hey, hold on. Down boy. Down. Are you all right? Muito bem, resolvido esse pequeno problema aqui, vamos voltar pra falar com a Row e avisar que o professor Barrow está bem e que ela não precisa se preocupar. Certo? Tá, aqui no começo não tem muita ação, mas vamos ter muita ação desenfreada. Eventualmente já não tem mais ninguém aqui, ó, já todo mundo evacuou. Exceto o dono da loja, né? Da, de ferro velho, que a gente vai poder comprar coisas lá. I, I, up, up oh, ok, vamos ver. Where's Gramps? O Ele está falando com I've never seen ones like that before. I wonder whose they are. There! There goes one! Huh? What's that noise? It sounds like... Oh no! They're attacking the city! Bom, agora que vai começar os problemas de verdade nessa ilha. E é, vamos ter que trabalhar bastante para conseguir é, derrotar os piratas, vovô de serial né tá vamos comprar algumas coisas da nessa loja porque vai ser importante para início de conversa partes vamos comprar power razer alpha aumenta em dois pontos o ataque é vamos comprar também ranger booster alpha aumenta 2 o, al... é... o o alcance do tiro e turbo Charge aumenta a energia é, em dois pontos, também vou comprar Esses dois últimos aqui, você não precisa comprar Porque a gente não vai utilizá-los Eles aumenta em um ponto É alcance e energia Agora em itens Podemos aumentar nossa barra de vida Do Mega Man, como? É, comprando Life Galg Cada ponto de vida Custa uma certa quantidade De dinheiro, e vai aumentando cada vez mais Que a gente compra Vamos comprar um Vamos comprar isso aqui também, é Energy Kanti, que é o subtanque Ou seja, é um sub subtanque contendo três unidades de energia, que curam, é claro, três unidades de vida do Mega Man. E você pode aumentar, né? Comprando Extra Pack, né? Adicionar um ponto de é, energia re é, reserva para o subtanque Vou comprar duas, pelo menos. Vai ficar com cinco, talvez. Vou comprar mais barra de energia, mais uma. Tá bom. Refil para poder preencher, né? Os itens e agora eu vou equipar Power Eraser. Eu vou equipar o Power Razer Alpha e o Turbo Charge Alpha por enquanto. É, você pode vender os equipamentos desnecessários, né? Os que você não pretende utilizar, mas eu vou deixar guardado por enquanto. Aqui, se você quiser salvar o jogo, né? Ou recarregar as energias, aproveite. Bom, vamos lá. Hold it right there. You can't go in there. This area is closed off. Please, officer, let us through. Our grandfather's in there and Hm? You can't go in either. It's dangerous. What's happening? Those pirates have attacked the island. Just like they said they would. They're after the treasure that's supposed to be buried here. Enough talk. You have to leave here now. Pirates? They've occupied the gate over there. They're too heavily armed. We can't even get close to them. Maybe I can do something. Mega Man, I'm going with you. No role It's too dangerous. Let me handle this. But... Alright. You look out for Gramps, okay? Wait, are you crazy? Wait. Where do you think you're going? What can a single boy possibly do? through So there We'll be big trouble if we let anyone through. Miss Tron will punish us. No way we're gonna give you the key. Let's get him. Okay, missão É pega a chave para o portão. Um dos três serve servbots tem a chave, eles podem passar um de volta para o outro. Então você vai ter que descobrir qual deles tem ela. Cada um dos três é, robôs, cada um dos três robôs de serve -bot são únicos e têm diferentes capacidades. O vermelho foi construído para combate, o azul para velocidade, o amarelo para ser resistente. O amarelo ele tem mais defesa, mais HP, né? O azul é mais rápido e o vermelho bate mais forte na gente. Ah, eu vi. A chave caiu no. no, no negocinho azul aqui. Eu vi bem de leve aqui. Ah, não alcance. Ele vai passar pro outro. Ele passou para amarela a chave. Acabei de ver. Ok. Quando você destrói o tanque, não precisa se preocupar com os meninos Lego aí, não. <risos> são os bots. Eles são só perigosos quando estão armados. Ai, ah, tô levando muito tiro. Calma! Ele passou a chave pro outro. Vamos lá. Nossa! Esses é, né, essa luta aqui pode causar danos à cidade. Se eles jogarem muitas bombas e muitos tiros nos prédios, eles podem ser destruídos. Isso não é muito bom. Ah, tá aqui a chave. Se você quiser destruir outro tanque para conseguir. Ah, tudo bem. Não peguei o dinheiro ali. Não tem problema não. I can't take my eyes off you for a second, can I? Just you wait till we get back. You're in a lot of trouble. Oh no! Who was that? Wait, wasn't that the same boy as before? He disabled the Bloom Bears by himself. I don't understand. Whenever I think about him, I get this funny feeling. Oh, forget! What this feeling is! It's all his fault! His fault! How dare he! I'll teach him not to mess with me or my kids! Here we go! who's being chased by that dog? Shut up! I don't want to hear about that! Do you know what you've done? Huh? You're a lot dumber than you look. You should have known better than to pick a fight with the Bonds. Of course, if you agree to become one of my servants, I suppose I could forgive you. What do you say? That way my brother will never have to know about what you did to us. Join up with pirates? I don't think so. <laughs> <laughs> All right then, forget you se I I chance Ok. Tá, agora que a luta fica difícil, hein? O robô dela, Feldnauts, ele é poderoso. Mas eu sou mais. Ah, não sou mais nada. Se você for atropelado, olha a quantidade de vida que ela arranca de você. Ela tem vários ataques. Ela solta esse torpedo por baixo da terra. Metralhadoras. E ainda por cima, te atropela. Ela joga bombas. E também... Ela, fa... ela também tem um ataque giratório. Né? Com a metralhadora. É. Pode ser que alguns prédios sejam destruídos. Tente evitar o máximo, né? Ma e pra onde ela foi? Ah, nossa. Mas se alguns prédios forem destruídos, é fazer o quê? N não há muito o que evitar. Ai caramba, que barragem. Hein? É, o Mega Man ali também tem um, uma esquiva. Segurando o L1 ou R1 e com pulo na direção que você quer fazer, né? A esquiva ele consegue evitar os tiros. Aí, beleza. Um I'm so I mean not bad. You're stronger than I thought. I'll give you credit for that. Miss Tron! Are you all right? Get in quick, right? It's not over yet. Don't think you've won. Next time, I won't be so easy on you. I'll make sure you pay for this. Let's go! Roger! Ok, essa batalha deve ter causado algum dano na cidade, deixa eu ver. Eu não vejo nada destruído, eu acho que eu consegui evitar alguma coisa. Sério mesmo que eu consegui 100% de, de proteção da cidade? Porque o que acontece, quanto mais a cidade é destruída, mais vai ser pedido pra você fazer doações em dinheiro, né? Pra reconstruir a cidade. Quanto é, menos dano a cidade sustentar, melhor... Olha, eu não tinha encontrado nada aqui. 10 zenes. Muito bem. Outra coisa que eu não falei pra vocês, que poderia ter dito durante o combate, é que existem umas máquinas de refrigerante aqui que você pode comprar bebidas pra restaurar a energia do Mega Man. Eu não sei onde estão. Estão por aí em algum lugar. Ali tem uma. Eu nem sei quanto custa. 100 ah, Zene. Nossa, por uma bebida. Se você estiver precisando muito, né? Muito de energia, você pode utilizar isso. Bom, mas eu vou me recuperar no macaquinho aqui. Recharge. Ok. É o seguinte. Então vamos para a próxima etapa. Vai ter outro chefe, né? Outras batalhas aqui. Okay? Então vai ser algo muito complicado. Esteja preparado. Vamos lá. Indications are that the mysterious group of pirates will continue its offensive for the foreseeable future. Recapping our top story of the day, at two o'clock this afternoon, the city center was attacked by a group of unknown pirates who demanded they be given the keys to the caves and tunnels underneath our island. The mayor has refused to give in to their demands and is currently under siege alone in city hall. Local police are helpless in front of the power of the pirates' weapons it may be only a matter of time before city hall is destroyed hopes are rapidly fading as i've just been handed this update viewers it appears that the robots and machines being used to lay siege to the city have been destroyed by a single young boy and now that same boy has come through the gate and is heading towards city hall wait Can this lone hero save the mayor? Ok, missão de agora: defenda a prefeitura. Os robôs vermelhos irão atacar a prefeitura, enquanto os amarelos vão atacar os prédios mais próximos. Proteja a prefeitura, a estação de polícia e o banco dos piratas. Em outras palavras, se esses edifícios forem destruídos, é fim de jogo. Tá, eu não preciso me preocupar muito com esses amarelos, mais os vermelhos. E não se esqueça de destruir os que estão voando, eles são os principais. Porque são eles que estão trazendo os robôs, né? Tá, vamos lá. Se eu conseguir mirar aqui sem levar dano. Uau. Meio difícil, porque eles são rápidos. Vamos lá, mais um. Se eu conseguir destruir eles a tempo, os outros prédios não sofrem muito dano. Aí, ah, não destrua a nave da Catelox, né? TV. Ok. Agora tem que destruir os robôs terrestres. Rápido. As minas funcionam muito bem contra esses tantes. Ok. Quero pegar cristal. Aquela nave ali voando, verde, não destrua ela. Eles são amigos. Tá, depois eu destruí esse robô. Aquele outro tá atacando o banco. Quanto mais danificado fica, mais dinheiro você vai precisar doar. E eles já quebraram algumas coisas aqui que eu vejo. Alguns postes de luz, latas de lixo... Talvez algumas casas eles tenham quebrado, não sei. Sim, ó, quebrou uma casa aqui. Vai custar dinheiro isso. Cadê o outro robô? Tá lá. Olha, eu acho que essa foi a melhor luta que eu fiz contra os... Contra esse ataque aqui. Nossa, foi muito rápido. Eu nem precisei do range booster. Mas é bom que eu tenha ele, porque eu vou ficar alternando, né? Sempre que me convém aumentar o alcance eu tiro e tal. Ok, pegar o dinheiro aqui. Agora vem o chefe. Para onde eu tenho que ir? Uhum. Tá, tem que parar um pouquinho. Beleza. Esse é o bom Bonnie, né? Um dos três líderes piratas. Junto com aquela menina Trombone. Vamos ver. Au! Ele é... Eu não sei o que dizer o que ele é. Ele é uma abelha? Au! Ele é um robô, né? Pra falar a verdade. Pra ser mais discreto, ele é um androide com inteligência artificial né coma é de um humano. Au! E ele também destrói os prédios. Vou levar ele um pouco pra longe aqui. Nossa! Tô levando uma surra. Ah, mas ele também levou... Are you alright? Totron and Bond—they should have been back by now. Oh, those two! No, I told them they were in charge, so I won't worry. I'll let them take care of it themselves. Hmm. Hey, look at the clock! It's almost time for my favorite show. I almost missed it. Next story. City Hall was attacked by a mysterious group of assailants this afternoon, but their offensive was beaten back by an equally mysterious young boy, pictured here on screen. Wha wh what? wha WHAT?! WHO THE HECK IS THAT BLUE BOY?! So Bond was defeated, but what about Drawn? THIS IS A POTENTIAL DISASTER! WE COULD END UP LOSING A LOT OF MONEY ON THIS ONE! Mm. ALRIGHT, IT'S OBVIOUS THAT I, TEASEL Bond, WILL HAVE TO ASSUME COMMAND! WHO NEEDS THAT KEY ANYWAY? IT MIGHT TAKE SOME TIME, AND IT MIGHT TAKE SOME MONEY, BUT WHO CARES? I'LL USE MY ULTIMATE DIGGING MACHINE, THE Wolf, TO DIG UP THE TREASURE MYSELF! AND I WON'T LET ANY LITTLE BLUE BOY GET IN MY WAY EITHER! <laughs> huh? Wait a sec, Bond's probably okay, but what about Tron? Mission, Mission complete. complete! Mega Man! You did it Mega Man! Come on! Mega Man, roll! Sorry to give you a scare like that. Don't you worry, though. I'm as healthy as I ever was. <laughs> <laughs> That's a relief. We were worried about you, Gramps. With your help, we were able to keep those pirates from getting the key to the ruins. Thank you. Amelia says she'll give us a digger's license as thanks for helping her. Now we'll be able to look for parts to fix the flutter. I know it's not much, but it's the least I can do for you. Excuse me. Ilana, we got a new problem. Those pirates have started digging up the northern forest. What? They weren't able to get the key, so they must be going after the treasure directly. I'm amazed they'd go to that much trouble. Even if they are criminals, you've got to admire their persistence. Who knows what will happen if they get their hands on the treasure? Inspector, eu vou te arrestar imediatamente. Yes, Sim, ok, então aconteceu aqui um monte de coisa. Eu ganhei a licença de escavador classe B. Isso significa que a partir de agora eu posso entrar em ruínas secundárias que antes estavam fechadas. E, bom, eu não encontrei nenhuma delas até agora, até porque eu não quis, né? Eu fui bem direto ao ponto. Mas eu vou para esses locais e, antes de mais nada, eu preciso finalizar o jogo, né? Para... ou melhor dizendo, perdão. Eu preciso salvar o jogo para poder finalizar o vídeo. Então, vamos entrar aqui e vai ocorrer mais alguns diálogos, acredito eu. Espera um minute, Mega Man. Eu vou com você. Olha, Mega Man. I fixed the car the junk shop owner gave us. I may not have been able to get it fixed in time to help you before, but next time, you can count on me. There goes the inspector and his men off to get the pirates. I wonder if he'll be all right. Hmm. If they're using weapons like they did before, the inspector might have some trouble. Not to mention. Not to mention that the pirates are likely to steal everything if they get there first. Well, I think I better go help them. Be careful, Mega Man. I'll wait for you in the car. If you find some parts that you think might be useful, bring them back to me. I'll get them fixed up and attach them for you. Right. See you later. Ok, então parece que o jogo ele vai finalizar por aqui mesmo, né, o vídeo. Eu queria só salvar o meu jogo pra poder ficar de boa. Hum, volta pro carro. Agora o carro ele funciona, ele serve como fast travel pra algumas áreas que a gente já foi. Mas só algumas áreas, não todas. Vamos falar aqui com a Ru. Agora que eu tenho um carro de suporte consertado, deixa eu te dizer sobre o que eu posso fazer pra você daqui em diante. Primeiro de tudo, você pode mudar suas armas especiais aqui. Você só pode usar uma arma especial de cada vez, então me deixe saber quando você quer trocar, ok? Também custa um pouquinho de dinheiro, mas nós podemos fazer melhorias nas suas armas especiais também. Agora, é o, o, o próximo é o desenvolvimento de itens. Eu poderia ser capaz de fazer alguma coisa é, alguma coisa nova com as coisas que você encontrar nas ruínas. Ou se você encontrar algo interessante, ah, traga o pra mim, ok? Por último, mas não, não... Por último uh, Nós podemos usar esse carro para andar pela ilha É, se mover pela ilha Aqui eu fiz um Walk Talk pra você Podemos usar uh, Você pode usar para me ligar sempre que quiser Use quando você quiser uh, Que eu te pegue no... com o carro né? Walk Talk para poder usar como Fast Travel mas há alguns locais que eu não posso levar o carro. Então eu não serei capaz de te pegar, mesmo se você me chamar. Sinto muito. Ok, então. Eu vou falar... Não com a Ro, mas com o Data. Eu vou finalizar aqui, porque eu acho que já passou um pouquinho do meu tempo. Mas eu consegui fazer tudo o que eu queria nesse vídeo. Então, pessoal. Vocês curtiram? Pois é. Eu tô curtindo bastante gravar essa série. E... A gente vai se ver aí numa próxima oportunidade, né? Lá em sextas-feiras, aqui na Elite Class. Beleza? Então, pessoal, e se vocês curtem o meu conteúdo, o meu canal também tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá. E é nóis, galera. Um grande abraço pra todos vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Falou e até mais. Tchau, tchau.